pessoal, eu sou Dark Games, estou trazendo mais um vídeo de Warframe, pessoal. Este vídeo aqui é, vai ser um guia para vocês iniciantes e para algumas, algum pessoal que são veteranos também no jogo, mas que já perderam algum jeito assim de jogar. Mas pronto, isso aqui não tem a ver com missões ou com alguma coisa assim do tipo. Este vídeo vai consistir em duas etapas. A primeira etapa é como vocês podem ajudar o vosso clã no laboratórios. Uh, como que vocês podem pôr os componentes nos laboratórios e a segunda etapa deste vídeo vai ser como vocês podem ajudar o vosso clan com as decorações que são os objetos, que, e, e, objetos okay? como vocês podem pôr e como vocês podem contribuir com os componentes para fazer os objetos como decorações então pessoal, se eu não quero fazer uma demo, um vídeo comprido assim tão longo eu só vou fazer uh, uma demonstração de um laboratório super fácil, eu vou só fazer um laboratório que vai servir para todos, eu também vou fazer só uma decoração, eu vou, vou mexer numa decoração, vou meter componente nessa decoração, só para vocês terem uma noção de como devem estar por os componentes em cada, no laboratório, tanto no laboratório como nos, ah, nas, nas construções aqui, ok? É um vídeo festa, ok? Eu espero que vocês não, não esqueçam de dar o vosso like, é claro. Então, não vamos demorar muito, então vamos começar aqui. Primeiro, eu vou começar pelo laboratório Teno, Aqui é um laboratório mais essencial, é o um, um laboratório que toda a gente gosta, dizendo assim, ok. Laboratório T9, pessoal, este aqui é o meu laboratório, ok. Laboratório. Então eu vou escolher aqui uma arma que de facto tem poucos componentes, como vocês podem ver, ok. E eu vou fazer o acrescentamento de, desses componentes nessas armas. Uh, eu vou escolher aqui essa aqui que não, só falta o criótico mesmo, para dar um exemplo. Então, pessoal, mais fácil. Como vocês podem ver, deixe-me já explicar aqui, como vocês podem ver, nós temos quase metade dessas armas feitas. Ok? A gente continua a descer e temos umas certas armas feitas. A partir daqui, se corres a gente não tem feita, porque falta componentes, ok? E é claro, vocês entram aqui no vosso dojo, querem pegar uma arma e veem que não tem algumas armas feitas, aquela arma que vocês querem não estão feita. É claro que o vosso clã e sim, vai pedir para vocês contribuem com os componentes e não sabem aquela forma para fazer, então eu vou explicar aqui. Normalmente quando vocês chegam no vosso dojo, vêm ao laboratório certo, que é preciso para dar a tal, tal com, uh, contribuição. É só clicar naquela arma que é preciso dar a contribuição, ok? Por exemplo vou clicar aqui na Guandun e vou dar a contribuição de crióticos, eu não vou meter todos os crióticos que eu tenho né, eu só, eu só vou exemplificar aqui para vocês Ok, vocês clicam aqui no mais, sobem os crióticos que precisam dar aqui para o clã, nesse caso vou dar um, ok, um k, dois k de crióticos, ok, porque eu já estou formando alguns, k, alguns quantos eu Vou dar aqui e vou meter em contribuir pessoal, depois ok quando o resto do membro do meu clã completar os 10k de quiotes que faltam A arma vai começar a fazer E quando ela estiver feita, né, a gente vai poder aproveitar E agora pessoal, vamos passar para a fase das decorações Olha o Pedro As fases da de decoração, vamos passar para principal Pessoal, esse aqui é o meu salão principal Só para vocês terem. é um salão que não está assim tão decorado como devia Mas olhem pessoal esse, vocês podem estar aqui a ver agora uh, e tudo em amarelo, ok? Vou mostrar aqui embaixo também para vocês poderem ver. Uh, essas lâmpadas, por exemplo, aqui estão feitas, esses candeeiros estão aqui, e aqui estão amarelo. E vocês às vezes você entra no vosso clã e pergunta porque é que isso está assim. Então eu vou-vos dizer como é que vocês podem estar a contribuir com, de, com componentes para fazer estes objetos. Ok pessoal, é simples, vocês clicam no S na tecla S que vem a decorações. E vão fazer esta opção aqui de colocar decorações. E é o seguinte, se vocês têm a permissão do vosso World, vosso Senhor da Guerra para colocar uh, uh, com, uh, objetos no clã. É só vocês colocarem decorações. E está a escolher um objeto simples como este por exemplo. Eu vou só escolher e adicionar da vossa maneira, a vossa forma como vocês quiserem. E estarem a colocar aqui no vosso dojo. Por exemplo pessoal, eu fiz isso, tá e agora? O, a pergunta que vem é como vocês podem estar tá, a meter componentes para ela em vez de ficar amarelo e ficar assim como é que está aqui embaixo. opa, opa, ficar igual a esta que está aqui embaixo. não sei se conseguem ver, ok? É simples, vocês, ah, você cursou aquele pontinho que está aqui na tela, vocês clicam, metem em cima e depois vão clicar na tecla 2, e como vocês podem ver, tem aqui para pouco componentes: eu vou meter 2 dois, dois galhos. galhos, vou meter créditos, 20, 22k de créditos de uma forma mais rápida. Vou meter rubedos, também vou meter restos. Como vocês podem ver, eu não tenho ah, muitos plastéis, então não vale a pena ter meter o que eu tenho porque não farmei tudo o suficiente. Mas eu, quando eu farmar mais plastéis, eu vou metendo para construir aqui o jardim que é o arco do jardim é que é estranho não há mais quando depois vocês metem aqui em contribuir ok dá o voz ok tudo mais agora é só esperar que quando o resto do membro do clã ou vocês tiverem mais componentes para doar e venham cá e metam para construir algumas coisas pessoal como vocês podem reparar o meu clã está com muitas uh, decorações para fazer ok uh, há muitos fal há falta de componentes em alguns desses materiais como vocês podem ver aqui embaixo muita falta então uh, eu decidi fazer esse vídeo porque muitos jogadores hoje em dia, muitos jogadores que começam a jogar o Afremin não sabem como ajudar no clã. Uh, então, este vídeo acho que é uma forma mais fácil de ajudar alguns jogadores assim a pegar alguns componentes, ok? E também ajudar o seu clã. Uh, espero que esse vídeo tenha vos ajudado em alguma coisa. Não esqueçam de deixar o vosso like e a vossa contribuição pelo canal. Uh, conto com vocês para ajudar o canal a crescer, e partilhar sempre o vídeo se esse vídeo for uma ajuda útil para vocês todos, ok? Muito obrigado pessoal e até o próximo vídeo.